Mais um vídeo galera. Dando uma olhada aqui ó. É um para problema... é um Aham, uhum. é que é? Umas pessoas que andam na rua. O negócio tá se morar ali. Aquele está atacou Eu vou botar a Opa, opa, opa Deve ser alguns bichos que tem esse barulho. Pra não se incomodar, vamos sentar uma galera que dá conforto. Toda a morada espera. O que ouvindo? Não estou escutando. Eu estou ouvindo. Ó, ó, que escutando. Tem alguma coisa que tá estralando aqui. Esse som sempre teve. Esse som não. deve ser da... Não, não oh. sim, em meio tempo, sempre o tempo que sempre Sempre saber de onde que vem esse som. Sempre na Não, mas esse barulho parece que tem alguma coisa, um balanço balançando. É lá em cima negócio um e passam uhum. o ar frio quente uhum. isso aqui é uma é essa aqui eu a minha mãe a minha mãe um dia vem nesse coisa aqui isso aqui saiu na mão da mãe já tem que ter sido assim da mãe que tinha quebrado Ela nem vou arriscar Alguma coisa na árvore. Ah, está Tá fazendo exercício? Uai, se eu cair um. Batendo rápido. É muito rápido, calma, na 2, é? Um, dois, três, quatro. Olha é isso. Então vou registrar o horário: meia-noite Meia e Meia-noite Ah, é? rei é. é, é. é por sete. É, mas tem, mais, é que tem balance, vai, Sim, vai. por causa do negócio que está acessado aqui. É vindo forte, é vindo fraco. Não, parou? Não, é. parou. Existe o Tem alguma coisa aqui para trás? Tá fazendo barulho diferente. vai parar Ó, tem que parar tudo. Ó, que O barulho é assustador. Um barulho diferente. Até o palho fazendo. Será que tem alguma coisa aqui na praça hoje? Hoje não, né? Pelo menos é o que a gente acha. Como é que tá a lua? É dois, não acende. Se pelo menos balançasse um brinquedo, mas não balança nada. Mm-hmm. Opa, cara, um bagulho lá de cima. Qual que é esse problema aqui? Vou fazer um spirit box aqui, ó. eu... Seis minutos bem rapidão, spirit box. Eu o meu peso, Olá, boa noite. Oh, olha, olha só. Ah. É que faz isso Esse É de girar. Girar com a mão. É, sim. Isso, vai gira com a mão. Ah. As duas mãos? Com as duas mãos? Não. Uma mão, Uma mão só. Tem, tem alguma coisa aqui na praça agora? Não tem. Aonde? Aonde? Passou do. Passou do meu lado passou do meu lado Oi. Isso lá. Eu vou Você tá em cima? Da onde? Ah, sou eu. Dá uma olhada. Não, Não tem? Como que a gente vai fazer? Tá em cima. Então, tem algo lá em cima que faz barulho, é isso? Ah, Olha lá. É? Que pegar um carro. Estou aqui, é o corpo, Estou lá, é Ó, oh. <risos> oh, parou o barulho, né? <risos> parou o barulho. Você saiu do telhado? Vai ¿Vale Eu ouvi também. Estou Começou ali, ó. Que vai gravar dele. Vem aqui, ó. Não, sei se é só É esse barulho aí, ó. Não, uns unidos. É aí, é aí, ó. Não, Não, é Esse barulho, não. É esses unidos aqui. Bom, galera, vou encerrar o Spirit Box aqui, já pegou uns minutos. Eu agradeço a comunicação. Tchau. Você quer ir no lugar de aqui? Ah, você quer ir? Quando eu vi, senti um rumido, um barulho e o barulho aqui cima. gigante com uma bola na mão e a outra perdeu perdeu as bolas ó, <risos> oh, barulho Eu acho, né? vou comer, vou comer. e é isso então galera encerrar o vídeo por aqui, deixa o seu like se inscreva no canal, apoie nós aí, no pra... Canal aí né, galera? pra trazer mais um vídeo